Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo na TV Diálogos do Sul. É, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a este canal que propõe ser um diálogo com vocês que estão aí do outro lado da tela. É, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a curtirem nossa página no Facebook, a seguir nosso canal, é, a seguir nosso Twitter, a se inscrever no nosso canal do YouTube, ou seja, a nos acompanhar nas redes sociais. Estamos também no Instagram, para que vocês consigam, para que nosso conteúdo chegue, né, com mais facilidade a vocês. Não se esqueça de ir no YouTube ativar o sininho que está aqui embaixo, que é importante, que aí você vai ser notificado dos nossos vídeos quando eles saírem. É, e vai garantir né, que você consiga ver esses conteúdos. Uma outra coisa também é que nós lançamos a nossa, nossa campanha de assinaturas colaborativas no Catarse. Então é muito importante que nossos leitores, que o nosso público, ajude a gente a se manter, porque nós, somos, nós sobrevivemos graças ao apoio dos nossos leitores do nosso público. Então, se você que está nos vendo é, quiser colaborar, as assinaturas são a partir de 15 reais, então tem assim, várias faixas que cabem no bolso, de acordo com as, com as, com as potencialidades de cada um. É, tem recompensas exclusivas também, que a gente está oferecendo. É, então, o endereço é catarse.me barra do sul, mas o nosso site, se você entrar lá, dialogosdosul.org.br, tem banner por toda parte, então tá facinho de achar, tem vídeo explicativo de como fazer a assinatura. Então isso é bem importante. Vou apresentar para vocês a nossa convidada especial que está aqui hoje, Rita Cipai, que é conselheira da Comissão da Anistia e do Ministério da Justiça, representando os presos políticos. É isso? É, Rita, ela foi presa na época da ditadura militar em 1971, ficou 11 meses presa no Presídio Tiradentes, aqui em São Paulo, num local que depois ficou conhecido como Torre das Donzelas. É, nesse presídio esteve também a, a ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi com elas foram companheiras de cela, inclusive. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? porque vai sair um documentário muito interessante nesses próximos dias. Então, a gente vai conversar um pouquinho também, que é protagonista dessa história. Bom, Rita, bem-vinda. Então, assim... É, nesse 8 de março, a gente tem uma série de questões que estão colocadas pelas mulheres. A gente tem o um chamamento de greve, que é, pra, é, que é uma intenção mundial das mulheres de mostrarem que o nosso trabalho importa e que sem a nossa força de trabalho, o mundo para. né e A gente tem no país, hoje, com, desde 2016 com os retrocessos que a gente vem vendo na política, uma das partes mais afetadas por tudo isso são as mulheres. Né? Então, a gente tem a questão do armamento, que afeta mais a violência com relação às mulheres. A gente tem uma situação de desigualdade salarial, de desigualdade de, né, dentro do mercado de trabalho, que é bem afetada quando a gente tem a discussão da reforma da Previdência. Então, é uma série de pontos, uma série de fatores que a gente vê hoje é, como as mulheres são afetadas dentro dessas, dessa política de desmonte. E o que eu queria ver com você é a questão da resistência. Então, você que esteve nesse momento de, de resistência na época da ditadura, que enfrentou aquele estado atroz, aquele uma ditadura que tinha violência, tortura física, né? É, e a gente vê um momento hoje em que a palavra resistência ecoa muito na luta das mulheres. Então é sempre essa questão de resistir, nós vamos resistir, ninguém solta a mão de ninguém. Então como que você avalia hoje esse cenário? Claro que o golpe de 2016 é diferente do golpe de 2014, mas... De, perdão, o golpe de 2016 é, é diferente do de 1964, Ótimo. mas a gente tem novamente essa questão da resistência vindo à tona, principalmente no movimento de mulheres. É, você tá fazendo colocando algumas coisas muito importantes. De fato, as mulheres, elas vêm resistindo há muito tempo. Né? E as as organizações das mulheres também se ampliaram muito. Uhum. Elas estão mais organizadas hoje. No meu tempo, quando era militante política, né, de uma organização clandestina, as, a questão, as questões relativas à mulher não eram tão evidenciadas se tinha uma, uma, uma visão de transformação da, da sociedade, em que a mulher também estava integrada nessa visão, quer dizer, não se dissociava, não, não, eram, não havia uma reivindicações ligadas à mulher, uhum. específicas da mulher. Né? Isso foi uma construção do no nosso tempo. Né? Hoje, não. Hoje as coisas estão muito mais evidentes, porque também a violência contra a mulher está muito mais evidenciada violência em todos os níveis, né? tanto é que a lei Maria da Penha vem, é uma conquista das mulheres. A, a, a questão toda do feminicídio também é outra conquista das mulheres, né? pelas lutas que elas vêm mostra que elas vêm enfrentando nesses conflitos que têm venciado por ela que são muitos. Né? Então, a ideia que nós tínhamos lá atrás era direitos iguais para os homens e as mulheres. Então, era sempre a questão da igualdade, da justiça e a unidade nessas com, nessas reivindicações, né? hoje se diferenciam também, né? se diferenciam e, e, e a sociedade eu acho que a sociedade tem uma complexidade muito maior do que naquele momento, né? no entanto, há uma, uma questão que, coloca, que se coloca e continua, vamos dizer, muito atualíssima na ordem do dia é a resistência. Uhum. Né? Elas vêm resistindo e porque as suas resistências surtiram efeitos, mas ainda não asseguraram uma condição de liberdade, de igualdade social, né, de justiça, elas têm que continuar enfrentando. E eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade muito grande e vêm demonstrando isso nas suas lutas, sem dúvida nenhuma. Por isso é que, é tão, que se ampliou tanto. Então eu acho que a nossa a nossa a resistência que eu venho pela vida desenvolvendo a resistência que eu venho no coletivo que é sempre uma questão do coletivo isso deixa, isso está muito claro hoje né enfrentando é uma resistência que vem produzindo muitos efeitos eu acho que esses efeitos esses resultados dessas lutas todas têm que ser evidenciado e eles têm que nos alimentar a continuar resistindo você falou de um filme que eu participei há pouco tempo que Torres das Donzelas né um coletivo de mulheres que foram presas políticas junto com a diretora Suzana Lira é, construiu o um filme na verdade a grande construção foi coletiva também uhum. e a Suzana sempre afirma isso uma ideia que a Suzana tem muito presente. Né? E esse filme é um filme que, que importante ser visto hoje, porque ele vai evidenciar como as mulheres, numa situação de confinamento, numa situação de prisão, né? elas souberam transformar aquele espaço de prisão, de aprisionamento, num espaço de liberdade. E isso é o que a gente mulher vem que nós mulheres vimos construindo ao longo do tempo. Nós estamos vimos transformando espaços de conflitos, de, de, de violência, de repressão em espaços de igualdade e de liberdade. Eu acho que essa vem sendo a nossa resistência. E esse 8 de março ele, ele, ele é muito forte, porque ele, ele, ele vai tratar de muita coisa que vinha latente dentro da sociedade, que de repente se manifesta, de muita repressão, de muita violência e ele assume um, vamos dizer, um empoderamento, uma, uma evidência maior do que os 8 de março, né? Eu espero, é <risos> grande expectativa, que ele seja realmente capaz de, não só de denunciar, mais do que denunciar, de demonstrar para a nossa sociedade né, que as mulheres, e os homens têm que se aliar às mulheres, né, vão conseguir resistir e vão conseguir dar um passo de, de qualidade nesse processo político que nós, vimos, que, que nós estamos vivenciando. Muito interessante. E assim, ouvindo você falar, é, me vem uma força, né uma questão dessa de, de resistir, é, empoderamento. E eu tenho visto muito, desde a vitória do Jair Bolsonaro, nas redes e também um pouco nas ruas, uma desesperança. Então as pessoas... É, militantes ou não, com uma desesperança, como, poxa, deu errado. É, por já ter passado por outras situações também, de, muito, é, de uma situação política muito difícil, o que, que você diria para essas pessoas, para essas mulheres hoje, que, amanhã, que, que hoje vão às ruas, que estão indo suas, ruas, é, lutar? O que, que você diria para essas mulheres hoje, pensando num futuro? O que eu diria é exatamente que é essa experiência de luta que foi capaz de dar ou de criar essa expectativa né? e essa esperança. Então eu acho que a gente no coletivo e na construção de uma sociedade que nós continuamos querendo, né? que nós vinhamos construindo e vinhamos definindo né? e que ela hoje está tá confusa, está abalada. Mas não está perdida. Uhum. Né? Ela está ela tá viva aí. Né? A, a, a força que eu encontro é exatamente porque eu vejo vida em tudo isso que acontece. Né? Em tudo isso que está acontecendo. Nessas, na organização, por exemplo, a escola de samba. Agora, uhum. a Mangueira. A Mangueira deu uma lição para a gente. Uma lição no sentido de que há nesse país muita... Muita coisa que não está sendo comunicada Da importância de uma imprensa E eu junto com o que se falava Uma imprensa que diga de tudo isso né? Uhum. E que não só Mostre aquilo Que não deu, o que não está dando certo hoje Mas que ressalte Aquilo que deu certo E muita coisa deu certo nesse país né? E deu certo nesse país A unidade que as mulheres vêm construindo Está né? demonstrado Agora tá demonstrado, Vem sendo demonstrado a campanha foi demonstrado. Então eu acho que a grande o que o que o que me move, longe de ser uma visão para baixo, é uma visão para cima, de que tem muita coisa para ser construída e de que os jovens, e as mulheres jovens e os homens jovens, e aí eu junto todos, né, Tem uma vão ser vão ter um potencial forte de de de força tem uma força muito grande que vai fazer com que tudo isso uh, alcance uma vamos dizer uma exuberância e uma um com que isso se de, demonstre através desses momentos coletivos de grande né, de grandes datas como um dia 8 de março por exemplo muito bem é, e por fim vamos falar um pouquinho a respeito da questão do filme, né, do documentário. a gente conversava é, um pouco antes de começar a entrevista. eu estava me contando que é um documentário muito premiado, né. então vamos falar um pouquinho mais sobre é. sobre essa premiação, né, sobre assim essa produção, né, e da importância que que tem eles sair agora, né, neste momento histórico que o país vive, tendo como uma das protagonistas desse desse material, desse conteúdo audiovisual a ex-presidenta Dilma, né? Exato, exatamente. E a, a a presidenta Dilma tem uma importância muito grande no filme, porque ela ela consegue amarrar muita coisa do filme, né? ela consegue juntar, assim, com a fala final dela, é muito boa. Mas eu acho o filme, o filme é isso, o filme é a demonstração de que as coisas que foram feitas, elas... Continua acontecendo e tudo aquilo que foi plantado, né, mesmo que por um momento alguém tenha conseguido ceifado, enfim, pode dar de um jeito né, muito irregular, aquilo está se manifestando outra vez, está surgindo. Né? Então, o filme é uma. É, o filme é um filme e ele diz muito da solidariedade entre as mulheres, que eu acho que é um valor que tem que ser. Cada dia mais preservado. As mulheres têm que ser solidárias entre elas. Elas sabem porque elas têm que ser solidárias entre elas. O filme é isso. O filme é um... E neste momento o filme é muito importante, porque ele vai deixar isso muito evidente. O filme, eu acho que o grande valor do filme é que o discurso do filme é a vida de cada uma das mulheres que se estão no filme, que participaram neste momento do filme, embora muitas outras que não participaram certamente estão lá também junto com a gente, quer dizer, é um filme que agregou, né? e, e cada vez mais a gente tem que agregar nesse nosso, nesse nosso mundo difícil. tudo bem, então é isso, nós conversamos com Rita Cipaí, é, eu quero, se você chegou até o final desse vídeo, Dizer para você curtir nossas redes sociais, curtir o Facebook, seguir a gente no Twitter, é, ativar o sininho no YouTube, se inscrever no canal no YouTube e fazer uma assinatura colaborativa da Diálogos do Sul no Catarse. É facinho, é só entrar no catarse.me barra Diálogos do Sul, porque o nosso trabalho só é possível com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima, obrigada. Obrigada.